Oi, o Tô aqui no trem, olha, estou mudando bastante aqui as cores das folhas, está lindo, Tá uma paisagem linda e eu tô aqui com essa cara lá, lá, eu nunca imaginei que fosse aparecer no momento tipo, com uma cara assim, ainda mais sendo acordado 4 horas da manhã, ou seja, além de estar sem maquiagem, eu tô com a cara inchada, que... ai que lindo, olha, ai. saiu, Ó. Oh. O cara tem muitos árvores vermelhos, é tipo a coisa mais linda. E eu estou querendo do trem, indo para Nova York. Eu vou levar vocês juntos comigo. Essa é a minha primeira solo trip, é a minha primeira viagem assim de passeio sozinha. Esse ano eu estou planejando fazer muitas viagens, mas essa pandemia acabou estragando não estragando, né? Adiando os uhum. nossos planos. Então vou começar a desbravar alguns lugares e na Nova York tinha planejado ver muito mais frequência porque é perto de Boston. Só que acabou que não não deu e há alguns dias atrás eu achei uma uma super promoção na internet. Depois eu posso mostrar como eu acho as minhas ofertas, se vocês quiserem deixem aí nos comentários e eu vou mostrar um pouco para vocês. Eu vou botar sozinha, ver se é uma forma de vocês fazerem companhia pra mim e eu poder mostrar um pouco o que eu vou fazer de repente, até se você tiver a oportunidade de vir pra Nova York sozinho o que você pode fazer, entendeu? Então, eu acho que vai ser é bem interessante como foi tudo muito rápido eu não pude planejar muita viagem então, tipo, eu vou planejando ao longo dos dias mas eu vou mostrar pra vocês estou com o meu cafezinho e admirando aqui as... cara, tá muito lindo tipo no, no vídeo eu acho que não tá dando pra ver tão bem nisso mas... Tem muita árvore, tipo assim, uma vermelha. O então, outono aqui no Norte é incrível, é maravilhoso. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, porque um eu tô falando baixinho, porque eu vou muito vergonha de falar com pessoas do lado. E são quatro horas de, de Boston pra Nova York. Eu vou mostrando pra vocês, espero em breve, estar mais apresentado porque com essa cara aqui ninguém merece. Vocês não merecem, eu não mereço. Beijo! Oi, galera. Acabei de chegar aqui na estação. Tá bem estranho aqui a questão pela questão do Covid, né? Estão perguntando aonde você tá vindo. Dependendo de qual estado você não consegue entrar. Cheguei logo ali atrás, tava uma munduquinha. Agora estou aqui com as minhas bagunças em direção ao hotel. Eu não sei se eu vou de Uber ou de Uber. Caminhando, tá 10 minutos, mas tudo muita tralha aqui. Chegamos! Meu Deus, eu nem acredito que eu tô ter a coragem de vir pra cá sozinha. Olha, dia mais lindo. Tem pessoas tipo, vestidas 100% de verão aqui eu tô me sentindo assim, ó, a doida. Mas, enfim, nos próximos dias vai ficar mais frio. É só porque hoje realmente tá um dia muito atípico. Ai, gente, olha só. Quem diria, né? Diretamente lá de Blumenau para o mundo. Resolvi vir de a pé. Estou a quatro minutos no hotel agora, e eu só quis parar aqui pra mostrar esse build aqui atrás. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha os detalhes lá em cima. Meu Deus, muito lindo! Eu tava caminhando aqui, eu parava a cada um minuto. Eu demorei o dobro do tempo, só porque é muita coisa linda. Chegamos! Uh, já estamos aqui no... Elevador. Ok! Chega meu O é bem novinho. let's see. Ai, gracinha. Olha que fofo, camarão. E Siri View. Oh my goodness. Olha esse piso. Gente, amei. Super recomendo Arlo Nomad. O nome do hotel. Ó, oh, gente, quarto, minisafezinho, televisão. Aqui tem uma bancada, banheiro. E aqui, banheiro, outro espelho aqui, ou seja, vou poder me ver muito durante essa viagem. Olha que legal. Que secador. Ai, cara de passar roupa, que legal. Gente, estou muito apaixonada. E olhem essa vista. Olha isso, gente. Eu estou bem alto. Ai, olha essa vista, Meu Deus! Meu Deus, a altura desse prédio. Ai, estou feliz. Yeah, isso. a pessoa se arrumou, né? Então, sim, eu sou a mesma que tava falando com vocês mais cedo. Não parece mais sol. Hoje vai ser o dia mais quente aqui em Nova York, tá 21 graus. Então, eu vou tentar aproveitar as pernocas de fora, aproveitar o sol. E hoje o sol vou caminhar. Caminhar, bater foto e filmar pra vocês. A minha bagunça já tá instalada aqui, obviamente. Yeah. Olha esse dia! Gente, eu tô morrendo de fome. Não vejo hora de sair e comer alguma coisa Vamos Gente, eu tô aqui no Madison Park e eu vim pra bater foto nesse querido aqui no Flatiron Building, mas ele está em reforma. Então assim, a foto não vai rolar. Eu trouxe meu mini tripé, porque assim, viajar sozinha tem suas vontades. Você escolhe tudo, né? Só que a coisa difícil é a questão das fotos, né? Tipo, muito difícil. Então eu trouxe o um mini tripé. Vou tentar colocar a vergonha de lado e bater umas fotos com esse mini tripé. Mas infelizmente, eu queria muito bater uma foto aqui, enfim. Vão ter outras oportunidades. E esse Madison Medicine Park é muito legal, muito bonito. Tem muita gente. O dia tá quente, então tem muita gente aproveitando esse tempo fora porque amanhã vai chover. Então, tem que aproveitar hoje. Olha que legal, o Rockefeller ele tá cheio de abóboras Isso, todos são um tipos de abóboras de verdade. Como é outubro e tem tá vindo Halloween no final do mês. Parece um ponto de padres. Central Park, em um dia maravilhoso como esse. Gente, eu vim com um calçado super confortável hoje, porque... Amanhã vai estar chovendo, então eu quero fazer o máximo de coisas possíveis hoje fora Porque amanhã eu vou fazer o dia de museu E agora eu tô caminhando dentro do Central Park com os nossos amigos esquilos. Quero caminhar até o Castelo Belvedere Ver se ele tá aberto, se der pra entrar, cara, eu vou ficar muito feliz Se não, fica pra próxima E eu quero achar a estátua da Alice no País das Maravilhas então esse é o objetivo do dia eu Só tirei um pouco a máscara porque eu tava suando Queria só registrar aqui Que é muito legal assim ver Depois desses meses todos, todo mundo meio que Trancar afiado, cada um na sua bolha Aqui na, no parque né Respeitando o distanciamento, mas usando andando de bike, muitos turistas Mas muitas pessoas que moram aqui também Gente meditando, gente Batendo foto, gente lendo Um livro no gramado, é coisa que Eu tô bem afim de fazer e é muito Gostoso assim ver as pessoas tentando como voltar né, a vida ao normal? Porque essa questão da pandemia a gente não sabe de fato quando efetivamente vai passar. Então as pessoas têm que se adaptar a essa nova realidade. Olha que coisa mais fofa, achei o Monumento da Alice no País das Maravilhas. Olha que lindo que é. Pedi pra alguém bater uma foto minha, porque nessa não ia ficar legal, apoiada no chão. Ela é enorme, é muito maior do que eu imaginei que fosse. E daí, logo na frente, tem aquele tipo, um lago, muito lindo. visualidade do Belvedere Castle Olha isso gente, uma coisa mais maravilhosa Olha que legal! Tendo uma aula de yoga ao ar livre Último ponto antes de voltar pro hotel, Colgrind. Olha que linda. Eu vou atravessar ela com vocês. Olha que linda. Agora eu encontro vocês lá no hotel que na bateria já está acabando.